Dia 12 de março, dia do bibliotecário e da bibliotecária. Dia de parabenizar aqueles que escolheram essa profissão e se dedicam a trabalhar com a informação. Estamos em diversos espaços. Como bibliotecas públicas escolares, comunitárias. Hospitalares, universitárias. Especializadas e Centro de Documentação. Editoras, museus e muito mais. Fomentamos a leitura, a cultura, a educação e a pesquisa. Nossa atuação vem se remodelando nas últimas décadas. E garantir o acesso à informação é extremamente importante. Nós devemos viver com orgulho. Sou bibliotecária, sou bibliotecário e hoje é o nosso dia.